você não seria desclassificado, você apenas teria perdido a lei de 250 dólares. Você seria desclassificado na, na FTMO se, além de você perder os 5 mil... Fala, família TW, tudo bem? Primeiramente, eu quero agradecer a todos que estão se inscrevendo no canal e quero pedir desculpa né, pela ausência aí nos vídeos. Mas eu quero dizer que eu sempre estou querendo aumentar a qualidade e estou buscando o máximo de conhecimento possível para tirar todas as dúvidas de vocês. Pessoal, hoje nesse vídeo eu vou falar sobre Drawdown, mas em específico vou falar sobre Drawdown Diário, uma regra que tem referente à mesa proprietária da FTBO e da MyForexFound. Pessoal, as duas mesas proprietárias têm regras diferentes. Por exemplo, a FTMO ela leva em consideração a balance. Já a MyForexFounding leva em consideração o Equity. Eu vou explicar primeiro o que é Drawdown e depois eu vou explicar o que é essa diferença nessa regra em específico sobre o Equity e sobre o Account Balance. Pessoal, o Drawdown é a diferença entre o valor que a sua conta chegou ao máximo, vamos supor que você tenha uma conta ali de 50 mil dólares, como você vê ali no exemplo, em determinado momento essa conta caiu a 25 mil dólares, ou seja, teve um Drawdown de 50%, depois ela subiu e chegou a 100 mil dólares, e depois, nesses 100 mil dólares, ela caiu para 80 mil dólares, ou seja, teve um outro drawdown de 20%. Então, o um drawdown é isso, é a diferença entre a mínima e a máxima do a, a máxima anterior, ok? Pessoal, sobre o account balance e o equity, a diferença não é muito grande. O negócio aqui é um termo em inglês, então muitas pessoas acabam não procurando e não conseguindo tirar essa dúvida tão simples. Quando a gente fala de equity, pessoal, é, equity é a soma do account balance e o saldo flutuante. O account balance, pessoal, é o saldo inicial da sua conta no dia. Então vamos supor que você tenha uma conta de 101 mil dólares, como está ali o exemplo, e em determinado momento você abre uma posição, só que essa sua posição fica negativa, fica negativa no caso 2.500 dólares. Então você pode perceber que o seu equity, que no caso é o account balance, mais o saldo flutuante, seja positivo ou negativo, você percebe que ficou em 98.750 dólares. Então você pode perceber que houve uma mudança. Então a partir do balance para baixo, aquele equity é contado como drawdown, mas caso também você tenha uma operação positiva, eu vou dar um exemplo ali, vamos supor que você estava com uma conta de 98.000 dólares. Em determinado momento, essa operação chegou a ter mil dólares positivo. O seu equity aumentou, ou seja, o seu equity chegou a 103 Mil dólares, né? Porque foi somado o, o, o acordo balance balance inicial mais o saldo flutuante atual e o balance sozinho. Você pode perceber no terceiro exemplo ali é o valor sem nenhum trade com todas as operações fechadas, tá? E etc, pessoal. É, a regra diária tanto da FTMO quanto da Found, é de 5%, tá? 5%. Só que vocês vão perceber que esse 5% é no início, ele faz uma grande diferença nessas duas regras. Inclusive, pessoal, a galera reclama muito da MyForexFound, porque com essa regra de equity e não de balance para o rebaixamento diário, isso faz com que mais pessoas sejam reprovadas, e eu vou explicar por quê. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você abra uma posição, essa posição está linda, né, pessoal? E em determinado momento essa posição fica positiva a 5 mil dólares, tá? Você iniciou ali com risco de mil dólares. Vamos, vamos lembrar isso. É em determinado momento é, você estava com uma account balance de 100 mil dólares essa conta chegou a 105 mil dólares ou seja seu equity aumentou 5 mil dólares só que essa operação voltou ela veio contra você só que aquele equity ele já foi marcado como máxima. então aquele drawdown ele é contabilizado em uma operação flutuante e isso faz com que muitas das vezes você seja reprovado então você percebe que ao momento onde a conta é, cai os 5%, no caso 5% de é, 105 mil dólares, né? Quando cai isso aí, que não seria 5.250 dólares, quando cai isso aí, pessoal, você já é reprovado. Então, naquela mesma operação, onde você estava quase positivo, quase tendo lucro, né? Então, você perdeu o seu lucro e depois perdeu só mais 250 dólares e já teve o seu drawdown diário atingido. Isso na FTMO, ou na perdão pessoal, isso na MyForex Found, tá? Já quando você tiver operando na FTMO, que no caso eles levam em consideração não o equity nessa regra de drawdown diário, e sim o balance dólares, você perdesse mais 5 e o seu equity total da sua conta ficasse em 95 mil dólares, como você pode ver ali no exemplo. Então você percebe essa diferença, então isso faz com que muitas das pessoas é, reprovem né, na, na fund justamente por causa dessa operação. Principalmente aquela galera que gosta de operar com Smart Money Concept, operações assim mais longas, etc, swing trade, enfim. Porque a operação vai muito para lucro e essa pessoa não protege essa operação e acaba que essa operação volta e a pessoa cai no drawdown diário, tá? Uma dica que eu dou para que você não caia nisso aí é você utilizar um stop móvel ou durante as suas operações você não utilizar muito risco Inicial, se você já tem um alto, um alto retorno né, referente ao seu risco O que eu recomendo é que você não utilize uma porcentagem muito grande do seu capital no risco Se você utiliza 1%, pô, se você tem uma operação que você buscar 1 para 10 Para que usar 1% de risco, né? Usa 0,25 por exemplo, isso aí já vai te ajudar muito, cara Nessa regra aí principalmente, ok? Pessoal, já estamos com 400 inscritos aí no canal Eu tenho a meta de chegar a 1.000 inscritos cada vez eu vou tentar melhorar o conteúdo para vocês, eu estou sempre buscando mais conteúdo para vocês, e eu quero que os vídeos sejam assim, rápidos, bem explicados, e que tragam um, um grande conhecimento para vocês. Qualquer dúvida que você tiver, vá aí no, nos comentários, né? pessoal do um pouco Lento, por causa do horário, é, vá nos comentários, comente o que quiser aí, qualquer dúvida, e não se esqueça de entrar no meu grupo, porque lá no meu grupo eu consigo tirar todas as suas dúvidas, pessoal, olhando até no olho, se possível. Tamo junto, valeu! <risos>